Muito abertos, uhum, né? E fora, enfim, essa coisa toda da, da energia solar, enfim, tudo que e é invisível, né? Aham. Uhum. Acho que vai ajudar muito eles no não, dia a dia. o Steel frame também depois vira invisibilidade, né? A pessoa esquece é, que total, foi. Total. <risos> Ai, que legal, bacana, viu? Vamos dar o nosso tour aqui, conhecer. É. Então. E olha para a Parabonha! Tem duas, tem uma aqui e uma ali. Gente, isso tá muito legal. E eu adorei que tá com vaga performance em tudo. É. Só que essa placa daqui é fenomenal, porque ela tem resistência pontual, né? A gente, e acústica. A gente, que pediu, né? gente, eu acho ótimo. Tem uma de rocha também, Não um vejo onde vira também. Não. Aqui o pessoal da placa ajudou esse pescocado bem, o Arjuna pegou. Uh -huh. é, ah, mas o um pessoal ali, da placa ali um são um muito um legais. Eu gosto Deu muito. Três visitas aqui na hora. É, é mesmo? Já, não sei. Muitas vezes. Não, o pessoal da Sangobano tem o é que falar. É um e a fachada toda tá com glass rock? com Melhor solução que você tem pra fachada hoje em dia, você sabe. Não dá trinta, nada de Aprovado. Tem a questão, assim, só do base coat, né? O truque do base coat, que é aquela que a gente bota, é que ele tem que ter entre 3 e 5 milímetros. Se tem menos que 3, aparece até ali. Sim. Se tem mais que cinco, parecem microfissuras, mas é coisa pontual, né? Acho que aqui a gente não fez isso, foi... não, não. Foi é... é uma preocupação muito grande mesmo, a gente não o que vem, é, aqui, a gente não o Tem que ter. O Caio fez lá no treinamento, né, Caio? Então tem o truque lá da desempenadeira, mas o pessoal que é bom de massa, né? Tem eles... é, é, então, eles estão já acostumados. E aqui já é joque, né? Já Aqui Cara, é, ficou muito legal. Tá é marcado porque quando não tinha vidro ainda eu fui Ah, mesmo. mas isso aí quando é, pintar some. Massa, isso é. é massa. Não, isso aí é. quando pintar some. Isso que ela tem essa aparência um pouquinho de. Olho. Não, e até às vezes você botou uma textura grossa e não precisa nem de massa. É. Eu não sei o que vai ter aqui, a é pintura? Aqui vai ser pintura. Ah, essa né? ah, aqui vai ser um cinzinho mesmo. Ah, e legal. O pessoal da placa veio aqui, a gente fez até uma segunda demanda de base de na casa inteira, um finish, um finish para dar uma. Mais um Aquele fininho. mais fino, só é, para deixar bem finitar. Que... Tá. E aí a gente fez e aí a gente fez aqui. Aí essa aqui é uma entrada que vai ter um roupeiro grande. Uhum. Essa parte aqui. Aí, aí ali tem uma suíte e para cá tem mais três. E ali tem a placa de energia solar. É, é toda com... Vai ser toda, acertador tem umas 28 placas. Agora tem, tem cinco ali, nós estamos colocando as outras Gente! Aqui, né? Você sem querer a sua sustentabilidade, né? Não, eu não De não, porque... corpo e alma, assim? Não, porque não, porque não, tem não, gente não, que fala assim, ah, eu vou ser sustentável, mas bota, sei lá, uma coisa. Não, não, que Você que botou sorteio, tudo. Tá. Ai, que legal isso. captação tem que ter duas caixas d'água água, uma para uma água, uma para outra. Ah, pra que legal, para fazer reaproveitamento de Sim, água. Gente, que legal. Agora, ó essa placa performance, gente, eu gosto muito. Tinha placa hábito antes, né? Sim. E a placa folique Pra eles juntaram essas duas, o que faz total sentido, né, gente? É. Faz total sentido. E aí essa daqui, ela é muito boa. E o que eu acho engraçado, né? Os meninos da montagem não gostam, não. Mas ela é mais pesada e ela é mais dura, né? Isso aqui é um varandão. É. É um varandão integrado. Em casa, geralmente com varanda, varanda isolada, ninguém usa, né? Então fica sempre pegando é, carreira. É A gente tem uma varanda integrada com tudo. Você sabe que seus filhos não sair correndo aqui alucinadamente? Não, um patinete, né? queite, tudo. <risos> Aí esse vai ser o guarda de vidro. A gente ia botar só de. de, de, de, de né? ferro. De ferro, mas aí com as crianças a gente achava Ah, não! É melhor que é mesmo. Não, e tem uns vidros temperados, grossos. E essa é a varanda da minha esposa. Ah, e essa é a varanda em balanço. É, então ficou legal. Fizeram um bom reforço, gostava já estava reforçada, né? Já estava reforçada. A gente, na verdade, é, ela foi feita sem estar sem tá considerando o acesso, né? Aham. Uhum. A gente teve, depois fez o cálculo para reforçar, levantamos ela, demos, fizemos uma contraflecha, colocamos Deus. todos os reforços para depois soltar ela de novo. Tudo bem. Esse contra contraflecha é importante. A gente é importante. Fez aqui também na quininha, porque fizemos junto com o PU. Ah, os Detalhes de impermeabilização, é, né? Não, aqui, mas também na, na lateral aqui, ó. Botou na lateral. Porque ali vai movimentar e fatalmente ia fissurar, né? Não, e aí nesse caso tem que ser a impermeabilização flexível mesmo, é, não flexível, pode ser aquela rígida. Dos dois lados a gente fez isso porque sabia que ia, ia não, dar problema. Ô, tá... oh, Caio, você tá de parabéns, hein? Claro, Legal que dá. Foi. E o nosso empreiteiro também, né? que foi é ativo também, saiu é isso. Você da parte da civil, que pô. Da parte civil. Nota mil. Exatamente. É, mas. Oh, um, um, um, um seu Luiz da vida você pode ter certeza. Vai sair daqui e ele vai falar que faz a obra ah, de steel frame. Ele falou que queria fazer essa obra de chapéu. Eu falei que ia ser steel frame pra aprender. Ah, viu, Jacas? Tá seu Luiz. Tá Pô, oh, agora pronto. ficou bom, hein, gente? Ó! Acho que eu tô onda balança, né? Não, entendeu? Mas vai não enrijecendo. Vai cair, Posso né? falar depois que bota tudo o seu é material? Vai o peso, não tem noção. Frio, uma é, massa. Mas mais um pouquinho de não, não. E três metros até em concreto, não, não. gente. A situação era é essa. Ele falava nessa casa aqui, só que não tinha um contrapiso. Cai, pelo amor de Deus. Cai, vai, vai fazer toque-toque? A casa vai fazer toque-toque. Aí fez não, o contrapiso. Não, parede... É que aqui é a USB, a é laje com o contrapiso, né? Sim, sim. USB Contra... com o contrapiso. E fica muito bom. Nessa solução. Agora, o que a gente conta é fazer o contrapiso depois do pegado. E quando fica chovendo, pegando chuva no contrapiso, ah. a água entra entre o contrapiso e a madeira. Ah. Ninguém, fala Ai, ninguém fala ninguém isso. Ninguém fala isso. E aí, né, Léo, o que gente, a gente passou disso... Ah, eu, eu sei que fiz o contrapiso depois, sem saber mais É. A gente fez antes até pra proteger o USB, esse aqui já tava com um tempinho exposto tal. Uhum. e tal. Só que as paredes não estavam feitas de glass rocker, então uhum. tomava chuva, realmente. A boa, tava feita. Então. Agora é. é. um de a gente de, passou de cloro tá na, na, no OSB pra. É, isso que eu falava. Mancha, porque ruim. o OSB é isso. Deu alguma mancha, deu algum mofo. É cloro e água sanitária é, assim, que mata o fungo acabou. Passou Porque ruim. eu brinco, né? O não é madeira, né, gente? Que isso aqui passa por tanto tratamento, mas tanto tratamento. Exatamente. Não é mais madeira. E aqui é o banheiro? banheiro. Vai entrar em impermeabilização agora? Ah, vai fazer agora a viradinha. Vai, venme vai todo ficar. Aí, ó, ó, Felvin, mostrar isso que é legal. Truque aqui, é ó, banheiro, a placa ela não pode encostar, vocês estão vendo? Ela tem que ficar afastadinha com essa fresta. Que aí, quando for receber a impermeabilização, não tem risco, né, de subir água por capilaridade na placa de gesso. Esse é um detalhe importante, né? Tem muita gente que tem problema em banheiro, mas coisa boba, a pessoa esqueceu e encostou a placa no piso. Não pode. E aí, a fachada vocês vão pintar com textura? Aqui, essa parte aqui vai ser textura da Store. Uma... Boa! A Stolite. Isso. E já tá com esse primer também. É a base de, base de silicone, perfeito. É, já tá com a base de silicone, e já tá na casa toda. E ah. aí, eu vou te falar: eu tenho obra da Store que eu e a Helena fiz em 2014. é eterno. Assim. É eterno. Mas... É eterno tá até hoje parece novo é um negócio surreal Legal. na barra da tijuca para frente da lagoa que pega é, pega vento do mar uhum. direto né impressionante é um negócio fora de série é, é, que é melhor assim não entende? é porque a base é de silicone né é. E é o ideal, a gente vai trabalhar com o estilo, tem que usar tudo a base de silicone, não, não tem como. A gente vai colocar um outro investimento, né? Um tipo um G, um né? Ah, aí vai ser tipo uma, uma textura, né? Textura, textura. É. É um, est um, um estado de cesto, um uma um um um então, coisa assim, que até compõe. E aí ah, vai né? ser tudo texturado, bonitinho. É, aqui é a partir de dentro sim. Aqui é a partir de dentro, sim. Textura tradicional aqui naquela de.. Ali, aquelas de, de, de, de, de... De seis, do lado de fora. Uhum. Aí aqui vai ser cinza, vai ser o look lá dos fundos, uh. e essa parte aqui vai ser em preto. Ah, vai ser em preto? É, aqui ah, embaixo, Deus. essa parte aqui toda pegando aqui. Depois eu, eu te mostro três delas. Gente, design, hein? tá legal. Pô, legal mesmo. Aí nessa parte vai ser um painel ripado, com planta subindo, com uhum. um chuveirão ali, a é né? Sim. São dois externos, uma pra cada tipo de água. Né? Com os dois tipos de água. Sim. Poxa, gente. Gostei de ver. Tem uma caixa de transbordo para para hidro que é aquela borda, né? Pra borda infinita, é, né? É, foi chato de fazer, mas tá tudo tranquilo. E a gente, a gente também matou as outras casas, né? Tirou, escondeu as outras e deixou só essa aqui aparecendo porque uhum. essa casa é mais arborizada. É mais arborizada, é bem arborizada, é e, bonito. E mesmo. Eu, é o que os arquitetos não fazem na maioria das vezes, né? É, faz, faz a casa linda, mas no 3D, do lado das, das casas tem só tipo planta, né? Nunca, uhum. nunca tem o resto. Aí, tipo, quando você constrói a casa, aí fica o seu o vizinho do lado com uma janela. Olhando pra você, do lado que botou espaço dormir. <risos> <gourmet. risos> Aí a gente falou, ó, vamos pensar na estrutura, né, em todo o ecossistema tudo uh -huh. tá. e tudo, tá? a gente falou, cara, ela é vamos apontar pra lá. Uh -huh. Se virar um prédio um dia, a gente ferrou. Né? Tá... <risos> aí você <risos> sobe um muro verde mais alto. <risos> a fachada ali, ó, tá vendo que parece que é cimento? Não é cimento. É a placa de gesso com fibra de vidro, né, a Glass Rock X da Placo, com o Base Coat, né, o Base Coat é o sistema com a tela de cobertura de fibra de vidro, né.